Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão Excel. E como vocês podem perceber, hoje eu estou novamente um convidado, ele, que é sempre tema dos meus exemplos, ele sua bela cabeça, seu belo pullover, Haroldo Torres, o Lorde. Então, o que, que nós vamos falar hoje, Aruldo? Não sei, toca a vinheta. Antes disso, eu tomei uma puta de uma cagada do Arthur que ele falou que eu fico pulando as coisas, então por favor, se inscreva, toca o sino, clica na engrenagem, ativa a notificação e prego, ferro na boneca, bora! e antes de Haroldo Torres, o nosso querido Lorde, começa a falar, é lógico que ele veio aqui fazer um jabá, né? Se vocês notarem aqui atrás, ó, tem um querido economicamente é o canalzinho dele, vai Haroldinho, fale o que que vai ser, quando lança e o que você quiser o canal é seu. Bom, obrigado, valeu pela oportunidade, o jabá aqui, a ideia na realidade é um canal de economia, falando de uma forma descomplicada, e é uma ideia que você possa assistir no canal do YouTube, Economia e Finanças, de uma forma risonha, igual a esse cara, mas descomplicada, de uma Resonha. forma fácil. Olá, juventude. <risos> Toca o pau, o que que não vamos falar hoje? Bom, provavelmente você já deve ter se deparado aqueles que investem ou tem aplicações com renda variável vulgo, ações, como é que você faz o vínculo dessas ações ou dessas informações utilizando o Excel? Já fez isso? Se não, a ideia é aprender agora. Então vamos lá, a ideia é a seguinte <risos> <risos> Bom, nós vamos fazer hoje o vínculo de dados da Bovespa, ou seja, de dados de cotações de empresas de capital aberta com o Excel. Só que para fazer isso nós vamos utilizar uma ferramenta que é o Google Sheets. E do Google Sheets nós nós vamos fazer um vínculo no excel via dados web é isso google Sheets então vamos começar aqui a ideia é coloque aí google planilhas no google e nós vamos fazer a brincadeira utilizando o planilhas do google para fazer isso você precisa ter uma conta seja ela no andrive no gmail ou qualquer tipo de conta faça o login nós vamos criar a base aqui no google Sheets, Sheets. e depois a gente importa tudo isso para a plataforma web usando dados web lá no excel feito então agora botão, já que a ideia é importar dados de ações, me dê algumas empresas de capital aberto. Ah, eu sou horrível nisso aí, sei, sei lá, Petrobras, São Martinho, é, Vale. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos colocar Agro aqui botão. empresa Petrobras, vamos pegar Vale, quem mais você falou? São Martinho. São Martinho, meu sorrível pra centros aqui. Então, a gente tem, vamos colocar aqui o nome. Sabe o que acontece, né? Ele tá acostumado a mexer no Mac. Olha uhum. aqui, ó, a golinha dele. São Martinho, São Haroldo. Martinho, pronto. Feito, aqui agora nós vamos colocar o Seguinte, isso você vai precisar saber qual é o ticker, qual é o ticker da Petrobras? Não sei nem que é ticker. <risos> qual é o código de negociação da Petrobras? Esse é fácil, é PETR4. Como é que você não sabe disso, <risos> É, é, é Ah, vale? Vale, é? é. Vale five. Vale five. E a São Martinho? SMTO. SMTO. Chupa 4. trouxa. Ah, 4. 4. Então aqui vamos fazer o seguinte: ó, vamos colocar aqui preço. Só entendendo, rodinho. Ticker é o código da empresa na bolsa. Isso, então se você eventualmente não sabe esse código, vamos aqui no pai dos burros, por exemplo Vale Ações a primeira coisa que você viu é vale 3, já vi que nós erramos, nós colocamos vale 5 então vale 3 tá aqui, feito? Qual que é a ideia agora? A gente buscar esse preço pelo próprio Excel, para você fazer isso existe uma ferramenta bem fácil, você vai digitar Google Finance, abriu aqui e olha a primeira coisa, o código que ele te pede qual é o código da ação? Esse código, ele, ele já está aqui PTR4, concorda? Concordo. Então, ponto e vírgula, primeira a segunda coisa que ele pede é o atributo antes da gente começar, vamos só, o que eu quero saber dele aqui, eu quero saber o preço, não é? Só que tem uma, uma questão, você vai ter que digitar isso em inglês. Então, abre aspas, coloque price, fecha parênteses, dá um enter, ele vai carregar. Vamos aguardar. Pronto. Cuspiu aqui o dado: 25,82. O que é esse 25,82? É o preço negociado agora na Bolsa, na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, referente à ação da Petrobras. Agora? Só que, só que ele tem aqui, ó. Aqui Essa embaixo. é a última cotação. Então, aqui embaixo a gente tem um, um dadozinho. Na realidade é o seguinte: ele está defasado em até 20 minutos. Massa. Mas é, é a última cotação. Se você quiser, regras do Excel, só puxar tudo para baixo. Já está acostumado com. Como é que ele não sabe tem que tá. Eu vou arrumar um mouse pra ele aqui, gente. Pronto, carregando. SMTO, por exemplo, SMTO4. Deu errado. Provavelmente nós digitamos o código, o ticker errado. Então vamos lá no pai dos burros de novo. São Martinho, ações. Então é SMTO3. Nós digitamos 4. Então esse foi o erro de novo. SMTO só deixa eu entender, 3. Haroldo, então em termos de organização de base de dados, aquela empresa ali não serve pra porra nenhuma, é só uma ilustração para dar o mouse aqui. É só uma <risos> ilustração pra gente não ficar perdido, tem que dar um clique. Aí, sobe. Só pra gente entender, eu vou regravar e buscar que se foda na edição. Eu vou e que se Coluna A ali na prática não serve para porra nenhuma pra Só para você entender o que é o Petro, o que é o Vale 3 e assim por diante, certo? Isso Então tá bom, chega a bota Então o que, que ele fez aqui automaticamente? Ele carregou já o preço, o valor da Vale e da São Martin. Provavelmente você vai falar assim Bom, mas eu não quero saber só o preço Na realidade se você tem uma ação, você tem preço de abertura, preço de fechamento Preço mais alto, preço mais baixo, preço agora E aí vai Se você quiser, depois vai estar tá disponível no canal esse linkzinho Que é o link do Google Finance, onde você tem todos os comentários, por exemplo, botão vai falar assim, ah, eu não sei inglês, como é que eu coloco? Então, ó, nós usamos Price. Então, eu estou colocando ali a cotação em tempo real com atraso de 20 minutos. Bom, mas eu quero colocar o preço do início do pregão. Então, vamos voltar na nossa planilha, vamos colocar aqui preço de início. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, igual Google Finance abre parênteses, primeira coisa é o código da ação, então nós vamos lá pegar PTR4 PTR ponto e vírgula, qual é o atributo? o atributo são todos esses que foram elencados aqui, ó. você pode colocar o preço do início, o preço mais alto do dia atual, preço da baixa, o volume de negociação do dia atual market cap, o que, que é? é o valor de mercado das ações, trade time a hora da última e aí você vai embora então vamos pegar aqui por exemplo, volume vamos pegar mais volume. fácil, deixa eu te fazer uma pergunta Lorde Torres, e se eu não quiser abrir, abrir aspas, colocar volume quiser colocar o volume na célula D1, por exemplo, e aí fazer referência em vez do que está escrito, a célula D1, tá? tá? Você também pode. Por tá. exemplo, aqui ó, vamos só voltar aqui, só para você continuar a terminar a discussão aqui ó. Tá vendo que eu tenho aqui ó, atributo, do lado, se eu quiser colocar ponto e vírgula, eu posso falar assim, bom, mas você não está interessado só em ter um dado, eu quero ter uma série histórica. Você pode pegar e colocar a data de início e a data do término, e até se você quiser, ou se você não quiser, colocar o termo, você coloca o número de dias. Por exemplo, vamos tentar falar nas na língua dos mortais, né? A gente está trabalhando com volume. Esse próximo argumento data de início, por exemplo, eu quero o volume negociado entre hoje, dia 21 do 5 e daqui 3 dias, dia 23 do 5, por exemplo. Exatamente. Ele vai me trazer só como se fosse um filtro dentro da forma. Cadê? Vamos facinho, assim, Arthur. Batata. <risos> vamos só fechar o volume aqui, para hoje. Então, volume vai carregar. Já trouxe aqui o volume, então, de Petrobras Vale São Martinho. Perceba que você já viu que em termos de volume, hoje, a ação mais negociada Dentre as três aqui nós elencamos, Petrobras Certo, Feito? muito bom Outra curiosidade, se você falar Ah, mas eu quero pegar aqui, ó Google Finance, abre parênteses Vamos pegar a Petrobras Argumento. se você quiser, digita aqui All All é tudo, esse eu sei Ele deu o que aqui, aqui pra você? É, que não funcionou Que não funcionou Então, o que você pode fazer aqui, ó Tira os argumentos All Vamos fazer algo aqui, ó Quer ver, ó Vamos deixar com o áudio novo. Você está vendo? Ele não reconhece o nome. Mas o que, que você vai colocar aqui? Vamos fazer agora aqueles ventiladores que era. Quer, ele quer trabalhar junto. É, pois é. Quer desligar essa bosta? Hoje não tá tão calor. Ah, ó, fala aí o dia de início. 18 de 1. Então abre aspas, 18, é foda trabalhar. O homem tá catando milho aqui, <risos> rapaz. <risos> 18 de 1 de 18. Data de término. Hoje, dá? Você pode colocar hoje em inglês? Today? Não. Ah, ah, moleque. Você vai escrever today, abre e fecha parênteses. Tcharam. Olha só o que ele fez Filha da puta, ele já traz a série Ele Oi, trouxe, da hora. ó, e nós colocamos Qual o argumento aqui, pessoal? Olha, perceba Ele fica igual uma tabela de dados, que o argumento Fica na quina, na quina, então, o que, que eu coloquei? Só o argumento que eu fiz, eu coloquei All, ou seja, ele vai aparecer o preço de abertura O mais alto, o mais baixo, o valor de Fechamento e o volume, e aí o que Eu fiz aqui, ó, eu coloquei do dia 18 De janeiro até o dia de hoje Tudo bem. Então se você for aqui, vamos lá pro Fim da tabela, como é dado diário, ó, Ele trouxe aqui, ó, até o dia 18 do 5. Ele não trouxe o dado de hoje, que não, não fechou a bolsa, então ele não tem o dado do dia 20 de maio. Muito bom. Então, vamos imaginar que você queira acompanhar isso, ou você já viu aqui a ideia de como você pode fazer. Então, ó, isso é que é importante. Você viu que eu apaguei só a célula do canto, que é onde tinha a forma ele já apagou tudo. apagou tudo. Então, só se você quiser visualizar todas as formas de citar aqui, tem aqui essa referência para você trazer o dado. Muito bom. Uma coisa que eu acho legal que a gente pode trabalhar é, e como é que eu trago aqui para dentro? Mas eu quero saber, eu acho... Você pode falar assim, ah, mas eu vi aquela, aquela evolução histórica e como é que eu posso trazer um gráficozinho aqui para dentro? Se você quiser, existe essa função que se chama Sparkline. Vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui do lado gráfico. E vamos digitar Sparkline. Essas porra aí tem no Excel normal ou é só no Excel versão online? Tem na versão online e que nós vamos importar pro o Excel. Então tá bom, vai lá. Então lá, Sparkline. Agora vem a primeira questão. O que, que ele pede o primeiro caso? Dados. Dados eu você vou tem, buscar aonde? Você da onde? tem dado em casa? Não tenho. Começou o vai, vai. Os dados eu vou buscar da onde? Do Google Finance. Google Finance. Abre parênteses. Você vai pegar da onde? Do perto, 4 beleza. ponto e vírgula. Qual é o argumento que você quer? Vamos colocar aqui preço. Preço. Price. Price. Aí, ô Murto, sempre coloca entre aspas, porque você está falando de um texto, não de um valor, beleza? Agora, data de início, quando você quer começar? Ah, fala uma data aí, Daniela, você que está acompanhando a gravação, ele só porque o Haroldo veio, que a minha você nunca aparece. 15 de março. Então, vamos contrariar ela, vamos escrever today. <risos> today menos 365. Você deixa pronto no gráfico de um ano, por exemplo. Hoje menos 365. Certo. Ponto e vírgula, data de término, vamos colocar hoje. Fecha aqui, okay. ele vai carregar. Olha o que apareceu aqui. Olha, o um gráfico. Olha então, que bonitinho. Vamos puxar aqui, ó. O que, que você Arthur observa? Eu trouxe aqui, ó, a evolução dos últimos. Legal. Do último ano. A evolução da série da Petrobras. Então veja que ela tá crescente, assim como vale. São Martinho, tá oscilando. Mas vai falar assim: putz, um mês é muita coisa. Então vamos tirar aqui, ó. Today menos. Vamos fazer. 180. 180. Opa. 180. Tá desligado o seu no look aí, ó a patinha. Da pronto, joia. então, resumindo aqui, ah, 180. Isso é bom para você ter uma análise visual do que tá acontecendo com a sua ação ao longo do tempo ou no período que você colou. Então o cara que comprou a São Martinho, ele está se fudendo. Mas Exatamente. Então, ó, o que que vocês podem fazer aprendendo o que viram aqui no Excel do botão? Você pode customizar essa planilha aqui do jeito que você quiser. Você pode colocar aqui uma coluna com preço de compra. Você pode colocar uma coluna com o um atributo que você quer olhar. Volume, beta, market cap, o que for, e já deixa tudo pronto. Aí você vai falar, ok, mas essa planilha ela tá online. Eu não quero que ela fique Clique online. Uhum. Então vamos lá. Aí agora você vem aqui ó, arquivo, tem aqui ó, publicar na web. Quando você clicar aqui ó, publicar na web, viu? É sino. <risos> Quando você clicar publicar na web, a primeira coisa é o documento inteiro ou é a sua página 1? Página 1 é a planilha que você está. Página 1. Pronto. E eu quero que ele seja publicado como CSV. Oh, esse aí já mostramos no canal, né, Acho que é o primeiro vídeo do canal, isso aí. Então, vamos lá. Valores separados por vírgula, você vai clicar aqui publicar. Tem certeza? Ok. Ele te gerou um link. Dá um CTRL C nesse link e agora nós vamos pro velho e conhecido amigo de todos vocês do botão do Excel. Isso aí. Agora no Excel, você vai vir aqui. Dados. Dados. Obter dados. Quando você coloca aqui obter dados, usa o mouse lindo. Você tá... É. <risos> Nunca utilize Mac e depois volte para o PC. Você tem que obter dados, mas ele já tem aqui do lado, ó. Dados da web. da web, ó. Então ele coloca aqui, ó, importar dados de uma página da web. Você vai clicar aqui em da web e você vai fazer o quê? URL, dá um Ctrl V. v. v. Ok. Feito isso. Olha o que aconteceu aqui. Mas agora vamos aproveitar o nosso amigo do botão. O que aconteceu com o texto que eu importei? É, veio no seu formato europeu. Veio no formato europeu. Então, a primeira coisa, vamos trocar o formato. Sim. Qual formato vamos utilizar? Coreano, não. Vamos, por... vamos utilizar o Unicode UTF-8. Olha o que a gente fez aqui agora. Preço, data de início e o gráfico. Muito bom. Se você quiser aproveitar que eu estou aqui e quiser mexer... Ó, puxa para cá. Se você quiser, imagine que tenha acontecido alguma outra modificação que você queira fazer. Venha aqui em editar. Vai abrir algo que vocês já aprenderam para gerenciar tudo isso Passa essas alterações que você precisa Caso contrário, vamos fazer aqui, ó, fechar e carregar Olha só o que apareceu agora, Petrobras, o valor Aí você vai falar assim, Haroldo, mas não veio com fórmula E se eu fechar esse arquivo e quiser saber qual que é o preço agora? Simplesmente vai vir aqui no botão atualizar Atualizar, atualizar tudo muito bom. Fechado? Isso você constrói a sua planilha, vincula com dados externos. E o que é mais interessante, isso aqui ele vai ficar vinculado conforme Show você criou dela. lá. Você basta agora salvar essa planilha toda vez que abrir ela e quiser reprocessar com dados já organizados, só vir aqui, atualizar tudo, ele já atualiza todas as informações que você está buscando da base. Show de bola. A única coisa que você me perguntou, veja, o único que ele não importou foi o gráfico. O mini gráfico, não faz. Não faz. Aí você cola no pai, eu tô aqui, né? Aí você cola no pai, que daqui a pouco a gente solta um vídeo mostrando como é que faz minigráfico. Reio. Tá dormindo isso aqui em cima. Podemos continuar, Juliana? Então é isso no vídeo de hoje. Como vocês viram, Belo Torres né? fazendo o seu jabá do próximo canal do Pesedio Economicamente. Mostrou como é que a gente faz aí para puxar as atualizações da Bolsa de Valores. Se você quer saber um pouco mais de Bolsa, o que está acontecendo, entra no canal, certo, que estreia? Quarta-feira, dia 30 de maio, economicamente. Mais um canal para discutir economia e finanças e que vai ter ele lá falando como construir uma planilha de finanças pessoais. Finanças pessoais? Chupa, tamo lá. <risos>